Bonjour, como vocês estão, tudo bem? É, meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Detox Agora é 11 horas e 49 da manhã do dia 15 de junho Significando que hoje completam duas semanas de Detox Ui! Eu comecei o Detox no dia 2 E, né, espero que minha conta esteja certa, porque... Enfim, <risos> pode errar. Já fiz várias coisas, já tomei, tomei banho, fiz a minha skincare, é, a, Trabalhei, não tava com fome hoje, não tava Mas acabei de fazer o meu smith aqui e a água tá ali Então vou beber, tô trabalhando aqui É isso que a gente tem pro momento, hoje eu não tenho planos Ai, tenho um plano sim Que é consertar a parede que eu estraguei Então a gente vai tentar fazer isso mas talvez eu não vou mostrar, porque eu não tô bem. <risos> e é isso. Bom dia pra vocês. Espero que vocês fiquem bem. E vamos lá. Tchau. <risos> Tchau. Mais um dia. Que alegria. Minha saladinha do dia. Do almoço, olha. Tivemos rúculas, esse rabanete, é, aquele menino de azeitona amêndoas, alface, óleo, sal e pimenta Tô cansado Tô cansado do... não... não ter novidades Mas é isso, vamos almoçar Tchau Isso era menor Só que aí eu dei uma limpadinha aqui porque tem umas partes soltas A gente vai na sorte Vamos testar da forma, assim, prática. Como eu não sei se isso funciona a partir de água ou não, o xericólo... A gente vai misturar a água. Eu acho que é assim. Tá secando aqui. Não ficou muito desnivelado Tá tipo assim, porque aqui é branco E aqui é meio cinzinha Então amanhã eu vou lixar E é isso né Amanhã eu faço uma lixadinha assim E amanhã a gente passa uma tintura E vê como fica É o que tinha pra hoje No caso, talvez eu vá cortar Algumas partes desse vídeo E é isso Vamos fazer a nossa janta, bateria da câmera daqui a pouco vai acabar, tá? É, janta hoje é dia número 2 e eu não fui no mercado de comprar. Eração. Hi City, what time is it? It's 22, 14. 22, 14. É, já deu 10 horas, eu não consigo ir no mercado, no caso, hoje, então. Vai ter que ficar pra amanhã. Hoje eu tinha banana pra comer e eu não tenho banana. Então eu vou fazer comida aqui e já mostro pra vocês. Dá pra ver lá? Tem um suco pronto. Enfim. É, puteiro! Eu gosto de batata essas assim. Que susto! O celular! Eu gosto de batata, assim, bem... Queimada. Deus Gosto de batata bem queimadinha E aí a batata tem sido uma coisa Bem feliz pra mim no final do dia Eu coloco Que são carboidratos E carboidratos me trazem felicidades Então eu coloco assim Batata com sal e pimenta Na air fryer e deixo elas tostarem ó. Aqui na câmera tá mais bonito Porque aqui não tá tão Hum Posso comer 200 gramas de batata pela noite. Então é isso, pessoal. Hora de dar tchau.